Rapaziada, essa porta aqui estava fechada, hein, no Resident Evil 2 Rebake. Ele já, já tem lock em toda a parte. O oh, Diogo! Aí, rapaziada caverninha, estamos começando mais uma gameplay aqui na caverna. E o que que acontece? Resident Evil 2 versão Shock. É, agradecimento especial aqui ao mano Gladson 999 que fez a tradução do game. O caverninha inicialmente ia fazer essa gameplay para o Dreamcast, porque ele tem um gráfico um pouco melhor. Mas na mesma, com o emulador, o Caverninha conseguiu dar uma melhorada nos gráficos aí. Relembrando que o Resident Evil 2 Remake tá pra sair agora dia 25 de janeiro. Nada mais, nada menos que o Caverninha queria lhes mostrar como é o Resident Evil 2 raiz. Beleza? Pra você poder ver a diferença entre um e entre o outro. Não tal somente como gráfica, mas também a história, beleza? Vap, vamos jogar! Beleza! Não tem hard, hein? Se tivesse hard, o Caverninha Haha! <risos> A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-Virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation o caso was apparently closed thanks to the efforts of Stars members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Beleza, rapaziada, vocês viram que o caso já estava fechado, beleza? Porque o Chris e a Jill já teriam exterminado o vírus com aquela explosão na mansão e tudo mais nos laboratórios do Resident Evil 1. O que que acontece? Esse era para ser o primeiro dia de trabalho do Leon S. Kennedy Que simplesmente parou na Raccoon City Para abastecer o seu carrinho profissional, hein Vamos ficar ligado, presta atenção have we got here? mess what could have done this what was that Shoot. Get down! <gasps> We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. <laughs> driven town and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop right yeah first day on the job great huh name's leon kennedy nice to meet you. Mine's claire claire redfield I came to find my brother chris olha ah oh, meu deus Já tem um caminhoneiro Sure. There's a gun No! Hey! Look out! esse não parece mais um filme, hein? Vamos tá Still in one piece. separou os dois hein cada um para um lado tranquilo rapaziada qualidade do filminho aí não é muito profissional mas o game é bom vamos se ligar eles foram separados por um destino inescapável isto é apenas o começo do seu pior PAP, pesadelo Beleza, rapaziada, já estamos aqui na rua com o senhor Leon. Ó, os, os zumbizinhos, tchau. ó, ó. Eles são truta do caverninha, pô, vai ficar de boa, beleza? Ó, camarada. Tranquilo, fazer a do no cante do carro aqui. Esse Resident Evil Raiz, ele é mais difícil de controlar, De ó, ó. As, as câmeras trocam, inverte tudo o controle. A câmera treinado pra de bala, viu? Rapaziada, ó, ó. Uma conversa importante agora. Freeze. Vamos prestar atenção, hein. Who are you? What are you doing here? What are you doing? Hold your fire. I'm a human. eu mais Desculpe hein? Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. Oh, esperto, fechou a porta. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Tranquilo, o Tiozinho fechou a porta. E para sua segurança, ele fica perto do vidro. Vamos ficar esperto na inteligência do Tiozinho, ele é tranquilo. Ó, o caverninho já viu as munição aqui. Rapaziada, já tem tiro para caramba esse jogo aqui. Não é igual o, o, o Devil Within 1, não que não tem tiro aqui, você é pode picar bala de tipo, É a verdade. Ó, acho que tem um item aqui. Faz tempo que o gabinete não joga esse jogo aqui, mas já tem 45 tiros. Beleza, escopetada nos lock Ixi é jantar, jantar com amor Tranquilo, é? Só lembrar que eu vou Atira de boa, ó Deita os lock na moral Beleza Fica esperto que eles levantam, ó Ó Carrega ele, ó Isso, tio Rapaziada, você viu o meu carregado? É dois segundos. Tem tipo. dessa, não, hein? acho que tem mais um Loki levantado, hein? Eu acho que ele tá vivo. Tem, tem um vivo. Ó, acabou a música, aí ficou do bem. Tranquilamente, agora você vai, ó. ó simplesmente empresta a escopeta do cara. Você deseja pegar a escopeta? Ô Leon, é eu você e a escopeta, tio. Esse ah, cara já com quatro tiros no pente. Rapaziada, vai ser lindo, hein? Beleza. Vamos atravessar essa porta aqui do amor. Rapaziada, vamos cortar o load, Vap. Beleza, rapaziada. Chegamos a essa parte aqui. Como é, que, como é que era o inventário, beleza? Ó, ó. É sempre bom você combinar as munições aqui e ficar espertinho já, hein? Ó. Tranquilo. Mais munição Rapaziada, esse é, é, é, é passar de munição, hein Esse residente aqui não tem aquela virada rápida Ele não tem a mira automática, ó É um pouco mais difícil O cara tá preparado pra isso Ó Pode ficar Pode ficar que os caras tá ali O vai pegar, meu filho O tiozinho já tá perto, hein Já caiu, trupicou, a gente vai O tiozinho tem como deixar eu passar O jogo Ó, Leon outro Leon, oh, Leon, ah, tá nas costas aí tio, ah, rapaziada, Au. já mordeu o Leon, rapaziada, eu tava só testando zumbi, eles são, eles são do mal mesmo hein, acabei não lembrava que estrancava assim, não tinha como passar, os cara é forte, parrudo e vai pra academia também tio, ô Leon, vamos despertar, esse primeiro zumbi já tá dando um abraço assim, Tranquilo, tio, foi só uma mordidinha, o Leon é forte, resistente e corre, tá, não, não é esse jogo que os cara não corre não, beleza? Antes de mais nada, ó, desce, Leon, de ponta, pula, isso. Ah, oh, tiozinho, você tá de boa. Ô, oh, voltei tem mais. O oh, jogo. Ah, oh, Leon. Ô, oh, meu, já mordeu forte aí. Rapaziada, ela tava só verificando. Tamo, tamo indo bem. Tamo indo bem. Rapaziada, tem um bloco aqui. Ó, oh, escutando o... Oh, Ô, meu Deus, você tá de boa, tio? Rapaziada, tá rolando um piquenique aqui? Eu vou sair fora, tio. Ah, oh, meu Deus, entrou buzão. Bu... Rapaziada, ó, ó, ó. Antes de mais nada, ele tá bem, ó. Fine. O cara traduziu pra bem. vou traduzir melhor, hein, tiozinho. Tá massa a tradução curtinha, mas bem, cara. Você tá de. boa, tá bem. Beleza, tá bem, tá bem, tá bem. Ó. Tranquilo, rapaziada. Ó, ó, me, me, me, mete essas paradinhas aqui. Ô tiazinha, você tá de boa? Aí eu vou tirar umas paletadas, O quê? Ô tiazinha, você já grudou! Oh, o jogo é do mal, hein, tio? Olha eu! chuta! Isso! Rapaziada, já tá com a mão um hein? Oh meu Deus, o caverninha passava isso aqui de boa. O que acontece, rapaziada? caverninha acabou de tomar café, beleza? O Leo tava com uma câimbra ali. Ó. Oh, tem altos tiozinho, aqui. É bom. Como é que era o negócio? É pra... Acho que é pra cá. Rapaziada, o caverninha não lembra esse jogo, não, hein? Ô oh, jogo! <risos> Eu tô calmo! Ô, oh, louco, tio! Tem.. Nossa, você é policial! Esse... Rapaziada, já... oh meu Deus, cara, morde sem dó e sem piedade. Você viu formação de quadrilha? É residente raiz, tio. Rapaziada, se você fazendo um tempo rápido, parece que tem um. um parece não, tem um carinha que aparece aqui, sem, sem levar mordida e rapidão. Mas o Cabernet queria demonstrar como que é apanhar um pouco, pra vocês ficarem ligados. Ah, já pega um charuto mágico aqui. Oh meu Deus, já cura na hora, tio. Tá bem de novo, ó. É, é só pra demonstrar como funciona o jogo. Rapaziada, se vocês lembram a parte do, do Remake 2 ali, na demo que a gente jogou, tem como sair aqui fora. Todo jogador vinha aqui fora e ficava imaginando o que será que tem pra lá? Será que tem um portão? Rapaziada, essa era a vida nossa, tia. ó, era, era só isso aqui, não tem como mudar a câmera. Então, Resident Evil 2, ou qualquer tipo de Resident Evil, você tinha que usar sua imaginação. Agora você tem uns gráficos maravilhosos. Vamos vão agradecer, a seus cristos, hein? Rapaziada, esse é o original. Você viu que o, o, o remake tá bem mais bagunçado, tem um monte de coisa. Uhum. Bem revirado Ó, tem essa estátua aqui que é meio diferente Tranquilo E é totalmente limpo Como o Caverninha disse Na demo que ele jogou E o computador tá nada mais, nada menos que aqui do outro lado Olha, muniçãozinha já esperando o Caverninha Ó, ó, já tem um negócio pra gravar ali Vamos gravar não, vamos ser macho De começo, vamos ser macho Sistema de travas Portas principais Peraí, peraí. Não destravou o negócio, não? não? Travada, as portas podem ser abertas com o cartão. Tranquilo. Vamos simplesmente voltar ao mesmo local. Com certeza é o mesmo local que a gente joga aqui. Ó, ó a porta tá fechada, hein? Aqui tem aquele painelzinho, aquela lá... Aquele painelzinho que você pode simplesmente apertar o botão, a porta fica travada e você levanta. Mas já ok. tem... Beleza, agora a gente vai falar com o negão, então... Fazendo, caval, o caverninha não lembra. Vamos investigar. É, é legal investigar também. Vamos, vamos ficar por esperto. Ó, oh, oh, o negão que você encontrei. Tu vai identificar o remake. Você lembra dele, né? Quem, quem é você? Oh, who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About two months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that... All this started to happen. Uh, uh. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go! Just go! Vamos, But I'm coming back for you. Just hold on. Tranquilamente, rapaziada. Então, aqui o tiozinho aqui te dava o cartão, aí desbloqueamos o computador. Vamos lá, Leon. Rapaziada, a precisa do Rio, tio. É o um garotão, tio. Tá voando. McLaren. Ah. Beleza, já cai o computador ali. Joga o cartãozão bonito. Ó, porta desbloqueada e porta desbloqueada. Beleza. Rapaziada, só por precaução. Vamos dar um salvinho aqui? Só pra mim ficar de boa? VAP. Beleza, rapaziada? Tudo salvado e purificado. V vamos cair agora pro local do remake. Pela ordem. Rapaziada, sem load aqui, hein? VAP. Beleza. Rapaziada, tá uma janta aqui, hein? Tem, tem munição de sobra. O economizou, mas ali. Esses zumbis aqui, eles fecham o corredor. É bom mandar Olha aqui o tamanho da. O jogo! Oh meu Deus! Tem... Nossa! Rapaziada, tem muito zumbi aqui, é, hein? Já tá Eu lembrando não. isso não, hein? Ó, vamos cair aí, tio. Nossa senhora! Fazia... Qual que é o botão? Eu tô calmo. Ah, meu Deus! Vamos combinar aqui! Ó, oh, ó! Oh. O jogo, pera aí, Você Vai com calma! Ô louco, tio! V vamos de lá, eles grudam o pé, eles grudam o pé. Tiozinho, vamos vamo cair na amizade, hein? Tra parece que todos foram pro saco, hein? Será que essa porta tá aberta? Pois é, essa porta aqui tava fechada, hein? No Resident Evil 2 Rebake. Ele já, já tem lock em toda parte. Ô, Diogo! Nossa senhora, tio! Vai vale esconder os caras aqui! Peraí, tio, peraí, peraí, peraí! Rapaziada, esse, esse jogo é raizão mesmo, hein? É do hard. Peraí, peraí. Ô, oh, jogo! E aí, tio? Oh! Eu lembro que era 2, 2, 3, 6 aqui. Ah, Jardim, tem como abrir o cofrinho? Rapaziada, zumbi, espera. 2, 2, 3, 6. Ah, meu Deus, suposição de escopreta. Ah, já cai pra dentro. O zumbi tá virando, tio. O oh, que, que é isso? Mapa da delegacia. Cai, cai dentro, tio. Cai no bolso. Beleza. Rapaziada, olha a mãozinha dele. Ele tá querendo grudar. Acho que aqui atrás é, chegou uma parada, hein só, Deixa só o caverninho relembrar Uma dos ervinha beta de... Ah, joguinho amigo Rapaziada, o jogo é amigo do Leon Vamos tomar esse erva-cidreira aqui Rapidão Mete seis tiros Isso, já cai Já caiu um Vap, Vai ter autos ainda colando, hein Tem que ficar esperto Ô, jogo Eu tô calmo, tio Você é louco aí, não lembrava que era hardcoreista assim, não Autos zumbis Olha, o caverninho ainda tem tempo pra investigar, tio Ó, oh, peraí Ficar espertinho, cara. Oh, a cabecinha dele, ele Rapaziada, com certeza o código deve estar ali naquela mesa ali. Mas. Tem que ir devagar, tem que ir devagar. Ô, oh, meu Deus, tá trancada, hein? Rapaziada. Ih, o um zumbi vai chegar a fazer. Oh! Rapaziada, deu pra abrir a portinha aqui. Vou ficar esperto que o jogo é pelão. Ele coloca o zumbi em centros estratégicos. Oh, meu Deus! Rapaziada, eu não queria ficar feliz. Mas tem a erva-cidreira dupla aqui, beleza? Vamos combinar esse negócio aqui, que tá ocupando vários espaços. Combi Nelson Vap! Ó, eu você, hein? Vamos relembrar somente. Ó, coloca a, a munição na cartucheira. É o quê? Paz, eu acho que a porta ali em cima tá trancada, com toda a certeza. Mas tem outra erva-cidreira aqui, hein? Haja erva, Leon. É maconheiro. fazer se, se o Leon pegar outra planta, não tem como... A gente pegar mais nenhum item Então vamos deixar isso daí A gente já tá ligado onde que tá Volta ali depois Vamos cortar esse load agora VAP Rapaziada, o problema agora é voltar. Tem muito lock aqui Beleza Vamos tentar por aqui Tem o tiozinho da cabecinha, né? Que ele só tá analisando Tranquilo, tem um lock aqui Será que tem como passar? Passamos Rapaziada Pegamos munição de escopeta. Pegamos o mapinha E saímos fora Beleza Limpamos a sala Tranquilo, tem mais uma plantinha ali Ó, oh, maquininha de refrigerante. Cadê? O Leon corre, tio. Ó, oh, a corridinha dele é massa. VAP. Tranquilo. Ô, oh, zumbi. Aqui, aqui eu vou ter que brincar ele. Porque ele tá simplesmente fechando o corredor. Parece uma vaca esse zumbi hein Tiozinho, fica, fica deitadinho de boa aí. Isso. Meu, ele tá se arrastando ainda. Ah, vamos ajudar, ele. Ah, tiozinho, tá de boa. Oh, oh, oh, oh. Beleza, v vamos sério, tio. Vamos sério com os caras. Oh! Pera aí, tio. É família inteira mesmo, hein? Olha, é só atirar, eles estão vindo. Ó. O que Ele tá rápido? Ó, tiazinha. Rapaziada, vamos, vamos, vamos na humilde, hein? Calma, Leon. Carrega. Isso. Olha, o Leon ganhava o campeonato de carregar a arma. Você viu a velocidade que ele carrega, né? Ó, tem Loki vindo. Tiozinho, ele tá. Ô, oh, louco, o jogo! Cê é doido! Pachoeira! Nossa senhora, ele ativou o turbo! Acabou a munição! O jogo já acabou a uma... munição! Nossa senhora, a cabecinha vai pular então, tio! É assim que a Escopeta faz isso no jogo, ó, deixa o cara perdido! Rapaziada, tinha três, hein? tinha uma a mais! Beleza, rapaziada, já com a escopeta na mão, essa está fechada o formato de. Há é um formato de ouros né? Fechadura. Ouros. Rapaziada, é nóis. Tem uma plantinha ali. aquela é ali de beterraba, hein? Você mistura, deve dar um, um, um bem no fígado do cara que o Leon vai correr o dobro. Vap. Beleza, rapaziada. Tem um negócio piscando aqui. Qual é que é o negócio? Ô, Leon, sai da cadeira, tio. Pelo amor de Deus, hein, Leon? Nossa senhora, chave pequena. Rapaziada, o tipo da chave, tio, você coloca um. Você coloca um garfo na porta ali, gira, abre, tio. Não precisa de chave, não. Tranquilo. Rapaziada, tá rolando um item ali gigante, hein? Ó, do outro lado, brilhando. Não temos a chave de ouros. Vamos procurar a chave de ouros e depois a gente abre aquela outra porta. Lá, ô, Leon, pa, pa, para pá, pá! que você quero investigar aqui. Acho que era só isso, só pega a chavinha. Tem uma porta verde ali, mas com toda a cerveja não vai abrir. Vamos investigar somente pra comprovar, hein? Está fechada. Um formato de pausa na fechadura. Vamos ficar ligado com o formato de pausa, hein? Tranquilo, nada de anormal. Rapaziada, o Leon voa, tio. Olha a velocidade desse garoto com a sua escopeta na mão. Aí dá gosto de jogar, hein? Ó. É, assim que quiser eu jogo rápido, tio. O cara tem que ser profissional da corrida. Papi. Beleza. Rapaziada, como já temos o local todo limpo de zumbis, já podemos ficar tranquilos. Já eliminamos tudo. Eu, você e o Leon. Papi. Beleza, de volta à entrada da delegacia. Temos nada mais, nada menos que abrir... Essa porta que era uma das duas que haviam ser desbloqueadas, VAP. Beleza, aqui tem um sistema de baú de Resident Evil. Pra quem não lembra, é mágico, tio. É mágico esse, esse baúzinho aqui. Você coloca um, um item aqui, você vai em uma sala lá na frente do jogo. Você pode abrir outro baú lá que vai estar tá lá. Porque é Resident Evil do Leon. Beleza, é de macho. Beleza, memorando da polícia. Esta carta é somente para informar que recente mudança do equipamento durante a reorganização da delegacia. O cofre com a senha de 4 dígitos foi que a gente fez lá, 2236. Foi movido do seu escritório da STARS do segundo andar para a sala do leste no primeiro VAP andar. Beleza, o código é 2236. Para quem não lembrava, é o código que o Kavanen usou. Ou seja, primeiro a gente tem que vir aqui e voltar lá para descobrir o código. Mas... Ah, ah, ah, ah, VAP! Beleza, vamos terminar aqui. Departamento de comunicação da polícia de Raccoon City. Beleza, você pegou o memorando da polícia, curto!